What's up, what's up, aqui Hoje vamos falar do baseline Generator o melhor, geradores de linhas do baixo da Reason Studio Já temos o Reason aberto Vamos inserir um instrumento Neste caso, Electric Bass Depois de inserir o Electric Base, vamos colocar o nosso Player Baseline Generator por cima Feito isso, temos a interface Mas vamos começar com uma interface em branco para melhor compreensão Na parte de baixo temos o nosso sequenciador onde é gerada a linha do baixo E no centro temos o cristal que serve para fazer alterações do registro Do lado esquerdo temos as configurações de execução No lado direito o botão para alterar as oitavas e por fim na parte superior temos os nossos paternes, ou melhor, padrões. Como acabamos de ver nesta demonstração, o baixo contém notas executadas no tempo forte e no tempo fraco. No Baseline Generator, os botões para controlar esses parâmetros são divididos em duas cores, amarelo e azul. Amarelo para notas executadas em tempo forte e Azul para notas executadas em tempo fraco Então, temos esta batida com um baixo básico e vamos usar o Baseline Generator para o melhorar Para tal, vamos arrastar o Baseline Generator para cima do Subtractor que é o baixo que está em uso. Vamos reiniciar o Baseline Generator, de seguida criar uma sequência. Para criar uma sequência clique no ponto que está no centro do cristal e arrasta até ouvir um som que lhe agrade. repita o mesmo em todos os padrões que desejar criar neste caso eu vou criar o segundo clicando no número 2 Para alterar a sequência do tempo forte, ajustamos os parâmetros da barra amarela e azuis para o tempo fraco. Certo? Vamos criar mais um padrão. Depois de ter criado sequência para todos os padrões desejados, vamos criar a automação. E de seguida, após a criação da automação, vamos criar clipes correspondentes a todos os padrões. Para criar um clipe, dê duplo clique na pista do Baseline Generator e de seguida, clique na setinha que aparece no canto superior do clipe para selecionar o número do padrão. Enquanto eu crio as automações, Uh, vai deixando um like, subscreva-se ao canal, deixa nos comentários, sugestões para futuros vídeos caso tenha gostado, e caso contrário, agradeço por ter assistido até aqui e vamos continuar para ver como é que ficou depois de todos os ajustes